Bolsonaro, comissão da verdade? Escreva no nosso canal. Eu gostaria que os colegas prestassem atenção que o assunto é extremamente importante, parece que é novidade, mas não é. Primeiro, uma introdução que todo mundo já sabe: comissão da verdade, sete indicados pela presidente Lula, presidente Dilma, sem comentário, uma comissão completamente parcial, e no mesmo artigo. Diz que esses membros têm que estar aí, perfeitamente né, identificados com conduta ética. O Lula falou há pouco tempo atrás que Fidel Castro é um modelo superior de conduta ética. Logo na frente, essa mesma, esse mesmo artigo diz que esses sete integrantes têm que estar identificados com a defesa da democracia. Lula também disse, pouco tempo atrás, que na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. Agora, o importante, está aqui porque eu só falo que está nos altos a 11 reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, de 10 de abril de 2008. Presente nessa comissão e depondo o senhor Mário Marcos Terena. Olha o que ele fala sobre o nosso presidente Lula, ministro Nelson Jobim. Será que Vossa Excelência apoia esta patifaria dessa comissão? Será que essa comissão vai apoiar o que eu vou ler aqui agora? Marcos Terena. Eu cito, palavra dele, eu cito, inclusive, em relação ao governo brasileiro, eu tenho que falar isso, apesar de conhecer o Lula desde 81. Por isso que eu lembrei do Suplicy. Suplicy era ainda, treinava boxe e era casado com a Marta Suplicy naquele tempo. E o Lula precisou fazer uma viagem para buscar dinheiro para o PT, lá na Líbia. E eu fui... Escalado para viajar com o Lula Eu como líder indígena Do movimento indígena naquele tempo Eu cheguei duas horas antes No aeroporto Para observar os passos do Lula Como manda a tradição indígena Observar Porque ele era um homem perigoso Para a segurança nacional Eu fui com o Lula Falar com um homem chamado Coronel Muabá Al-Kaddafi Ministro Jobim eu não sei com que interesse vossa excelência está apoiando essa comissão, se tem um interesse exclusivo, com toda certeza só pode ser isso, se és venal, se és um inocente ou se és um crápula, se encaixa em código adjetivo bem entender. Essa tua comissão que vossa excelência apoia apurará isso daqui, que eu quero que apoia, a comissão também apure, a grana recebida por Fidel Castro para financiar a luta armada no Brasil. Porque uma comissão, para apurar só o que interessa para vocês, para depois botar essas mentiras, essas patifarias, nos currículos escolares, aí não vale. Então, ministro Jobim, vê se toma vergonha na cara, ministro, e fala a verdade sobre essa quais são os seus interesses por debaixo do pano sobre essa comissão. Muito obrigado, presidente.